E aí clã aqui de novo, a gente tá vindo com BPM, o Bullets Per Minute Roguelike para PC, Playstation 4 e Xbox One Essa foi uma recomendação dada para um colega que entrou no nosso servidor Discord, o Fallen Ele entrou, falou, joga, Bullets Per Minute e saiu Eu fiquei, eu fiquei intrigado, né, fui atrás e eu achei esse Roguelike que é um FPS ao mesmo tempo Vamos jogar um pouquinho? Eu vou jogar uma run só E vou jogar no fácil Vocês vai jogar no fácil? É, é, é difícil Tá aí, o nosso personagem, ele anda os lados, pula O diferencial desse jogo você deve ter notado Tem uma coisa aqui bem na mira ó. Você só pode atirar no ritmo da música Você só pode praticar ações no ritmo da música Exceto andar e, pular. andar e pular, você pode ficar à vontade Se você tentar tirar antes, fora do ritmo Ele trava o nosso, o nosso gatilho Vamos lá, é tudo gerado né, aleatoriamente, randomicamente. Nosso personagem tem várias habilidades, dá para coletar itens Primeira área Algumas áreas os inimigos derrubam moedinhas, sempre que concluir vai ter um algum baú, algum prêmio. De vez em quando tem uns altares como esse, você oferece uma moeda de melhor, aí você melhora seus atributos. A música é boa. Você tem uma nota aí para cada área que passa, se você acertar o ritmo da música, você ganha os bônus, olha, aumentamos tá é o nosso dano. Achamos aqui um shopping, tem essa cotovia com uma auréola, ela é muito bonitinha, e eu acho que vai conseguir estar em cima dela, não tenho certeza. <risos> Não deu para subir em cima mas ela é bem bonitinho. As cores são muito vermelhas, vocês podem ter notado, mas isso é. depende da área, igual agora está amarelo. Mas tem uma predominância de cor, dependendo da área que você esteja. mais elas por elas, eu diria, né? campeão em perder HP em qualquer bobagem acho um jogo muito difícil ainda não zerei porque tem um altar que se oferece moedas e ele pode te dar algum prêmio ou não deu um inimigo se oferecer uma moeda ele devolve uma moeda agora a gente tem um escudo um escudo é quatro moedas então tem vantagem temos agora 6 moedas, vamos aproveitar a vantagem a passeada. As áreas vão ficando com mais e mais inimigos, nem sempre são só uns morceguinhos e umas besminhas. Sai do ritmo da música. de forma ok. Olha, isso aqui é bom, é um balde de arma. A <risos> gente joga com uma anja e ela é meio piscopada, viu? A arma é quase um instrumento, né? Uma extensão. Agora que a gente explorou toda hora, tá vendo, ele, toda área, ele vai abrir um mapinha A gente pode voltar lá atrás E usar o restante dos itens que a gente pegou A música é boa, bem legal a música O que é isso aqui? Pegamos um item que dá mais uma vida, se a gente, por acaso, cair, podemos voltar imediatamente eu acho, tomara. Vamos aqui no mercado do passarinho. Hum. Garantia: 25 de HP? 50 de HP? Então, bracelete, uma chave. Vamos comprar isso aqui. Comprar isso aqui. Ou melhoramos a nossa sorte parece. Vamos para o chefe, todas as áreas tem um chefe Hum, gastamos dinheiro, esqueci de abrir a biblioteca Terminar de usar as moedas? Oh, oh que sorte, achamos... <risos> achamos uma chave Agora dá para abrir a biblioteca e mostrar o especial, ó. Esse especial, muito bom ele vai carregando, diferente dessa aqui ó, lateral, esquiva. Ah, oh, outra chave. Muito bem. Se enfrentar o chefe normalmente é bem mais difícil. Do que os inimigos normais. Então um baú ali é isso mesmo? Como será que faz pra pegar? Pode funcionar. Concluímos o chefe. Deixa cair uma chave e sempre tem um baúzinho. Essa nossa as habilidades, todas elas? Uma só, uma aleatória? Talvez. Aumentamos o nosso HP. Vamos para a próxima hora 6 minutos. Essa área é meio vermelhada, o meu máximo foi quarta área. Eu ainda estou aprendendo a jogar, mas eu estou me divertindo, confesso. Todos os dias eu tenho jogado isso aqui escondido. Isso, escondido. Aqui são aquelas portas igual ao Bind of Zack: você entra você toma dano para pegar um o... baúzinho. Sabe? Hum. É Troco especial não é de nosso interesse. Vamos lá. Até para carregar, não tem que ser um ritmo da uso. deixa muito desafiador. Damos uma, fizemos um, um bom, uma boa área. Muitas moedinhas. O Blacksmith, onde a gente pode comprar armas novas Olha essa aqui Essa aqui parece ser boa. Hein? Bom, vamos fazer o seguinte Vamos deixar por último isso aí Vamos explorando e coletando moedas Mais moedas, mais moedas. Aqui a gente faz uma oferenda para Deus da precisão. Veja a área de chefe. Hum, não era o que eu precisava. bastante difícil falar <risos> e se manter no ritmo ó, aqui é um, uma vida não é interessante a gente usar as últimas moedas ó e agora gente trocou, aumenta os efeitos de cura ou... Eu acho que eu vou man... Ah, ele aumenta... Bom, vamos manter esse aqui. Os efeitos de cura. A gente pode ir no mercado e comprar um expansor de HP. Vou digitar 21 moedas, para fazer muita coisa. Aqui. Mindplay. Hum. Isso ou vou comprar uma arma nova? Eu vou comprar uma arma nova. O ruim é que a arma pode. O ruim é que a arma pode ser ruim. Pode acontecer mesmo ela sendo tão cara. O ideal é sempre explorar bem a área, hein? igual todo jogo roguelike. Hum. Vamos lá? Vamos gastar? Não, já foi. É, o load dele é cruel. Você tem que fazer um load no ritmo. Olha e aí, ó. Meio cruel. Para nossas habilidades. Vamos pro chefe. Normalmente, esse chefe aqui, onde a gente se arrebenta aqui, tem que tentar. dificuldade com o ritmo dessa música Entrar no ritmo. Tem muita coisa perseguindo a gente. Está se complicando de novo. Aí conseguimos. Foi muito difícil. Melhorar a nossa velocidade? Eu não gosto viu, de ficar muito veloz Mas tá bom Essa arma não é grande coisa Vocês vão ver que tem a, a tonalidade do mapa muda é completamente Essa é a Terceira área Os inimigos vão ficando mais... Corpiãozinho. Não vamos gastar dinheiro. Tem esses baús assim, ó. Três cabeças Pode ter coisa boa, como pode ter só lixeira. Que é o banco? Olha que bonitinho estas criaturas. São do heavy metal. <risos> Parece de boa. Ali é sou eu. Chef. Trump, hein? O que a gente ganhou de prêmio, nada, <risos> às vezes isso acontece de não vir nada, é triste. Ué, não teria que ter uma porta aqui, ah, tá aqui. Mais moedas, mais moedas Esse nosso especial é excelente Aqui tem uma área de desafios, mas eu não recomendo fazer viu? É muito difícil Às vezes o que você ganha não serve pra nada de regeneração a gente tem um escudo que dá mais uma vida Eu prefiro o de mais uma vida que a gente não precisa comprar mais HP porque o nosso especial nos dá tá HP bom pronto Oh, ok, eu fui tão ritmo. Uma moeda ou mais uma moeda? Aumentando a precisão, cada vez melhor a precisão. Melhor a precisão, melhores resultados. Aqui de baixo, hum, tiros perfuram ou oh. uma bala oh, mais vida. Também Vou manter o mais vida. Que é o Blacksmith, poxa eu gastei tudo na porta. do Blacksmith podia ter pego. Tem de mais coisas, né? Aumenta o dano, o dano com o ritmo perfeito. Agora a gente não pode mais errar. Vamos lá. que a gente conseguiu derrotar o terceiro chefe. Nunca.. Bom, eu já fui tão longe. Ah, aumentando o clipe da arma. Isso que a gente queria de Natal. Eu não gostei muito da arma, porque você tem que ficar. Você atira e depois tem que tentar colocar uma bala, sei lá, travar ela. Tem um lado aí. aqui, não dá para curar, mas bicho é bruto, aqui eu poderia ficar parado até esperar o um especial carregar, é sem tempo é isso. Aqui. eu tenho que fazer atuações de chave nem pensar eu livraria eu não estou interessado em outro especial A especial está ótimo, estou muito contente Tem que olhar bastante para cima. Aqui os inimigos ficam muito bem escondidos. Sacrifique o slot por status. O que nós temos aí? No, no, no, no, no. Isso. Mercadinho. Temos aqui o um mercadinho. Melhora a precisão por sete moedas. A gente não né? tem. Na verdade, eu não entendi pra nada, não sei nem o que eu tô fazendo aqui, pensando que comprar. Esses escorpiãozinhos você não dá nada pra eles, só que aí eles te derrotam. Quase, quase. Sacrifício é de chaves, né? Eu acho que era pra gente ter morrido. <risos> A gente só não foi porque trai pra aquele item que não deixa. Tá vendo? Ele desapareceu o escudo. Não dava que nos dava mais uma vida, Esqueci completamente dele. ó, oh, a gente não tem muito dinheiro para comprar nada em mercado, então vamos sacrificar a moedas. A Melhoramos melhorando nossa armadura. aqui quero que sacrifica moedas. Ah, que fantástico. Tá bom, né? Vou tentar abrir o baú desse? Chegamos, sorte Eu só quero ir com Nossa, é o nosso especial carregado é Aí, no Oh, caiu no buraco Vamos é conseguir não, viu? Oh! <risos> A gente foi muito burro e não deu tempo de entender os ataques deles, né? Eu cheguei nessa área, mas eu não me lembro de ter um chefe. Talvez eu tenha ido, mas eu morri tão rápido que eu nem esqueci entendi. Back to Bame menu. É isso aí pessoal. Tá aí a nossa anjo psicona. Muito bom esse jogo. Recomendo aí. Quando estiver baratinho, eu acho que tá baratinho. Experimentar, quem gosta de FPS e também de roguelike é uma boa pedida. Fica é assim, gostaram do vídeo? Deixa seu like, se inscreva no canal, dá uma olhadinha nos nossos vídeos. A gente joga jogos indie, Metroid Bunny, recomendações, deixa um comentário pra gente, a gente sempre gosta de lendo e fica assim. Até o próximo vídeo, viva amizade.